Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Let's Talk Pink, nossa parceria, parceria aqui da Genial com a marca de sapatos Zeferino. A gente traz aqui é, para vocês mulheres maravilhosas que tem muito a dividir com a gente sobre as suas experiências com investimentos, com empreendedorismo, com estilo de vida, com tudo, e a nossa convidada de hoje é a maravilhosa Traude Guida, que é empreendedora desde sempre, ela tem um monte de história para nos contar, queria... e ela é fundadora da Lely Blanc, e agora já está com outro pro... outros projetos, ela vai ter tempo para contar tudo para a gente, queria muito agradecer a sua presença, Traude. Imagina, é um prazer, muito obrigada, tanto a Zeferino como Genial, obrigada, é um prazer. Uma delícia. Nós que a agradecemos a sua participação. E participe comigo hoje. Eu não entendi, Oi. Carolina, desculpe. Quis... Nós que agradecemos a sua participação. Ah, imagina, imagina. <risos> é uma delícia essa, essa troca, eu acho, né? Eu gosto de trocar, gosto de contar, porque é uma trajetória longa, né? São 50 anos de estrada no varejo, então tem muita coisa para contar. Graças a Deus, não mais acertos do que erros, mas ah, alguns também <risos> existiram. Isso aí, partilhe comigo da conversa Carolina Zanetti, que é gerente de marketing da Zeferino. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Dê. Na verdade, a gente fez a divulgação da live com o Nana Bafur, né, que é o nosso presidente. Infelizmente, ele teve um imprevisto, então estou aqui com a missão de, é, de estar representando a Zeferino no lugar dele, né? E peço desculpas por ele não estar aqui hoje. Espero é, manter o, o padrão aí dele, atender <risos> as expectativas representando a, a nossa marca. Maravilha, é faltaram uma oportunidade, certo? Isso, Isso aí. O Let's Talk Pink, né, ele é uma parceria da Zeferino com a Genial Investimentos, essa plataforma foi idealizada pelo Nana Bafur, que é o nosso presidente, e a ideia é que a Zeferino traga, né, um pouco de conhecimento e, e empoderamento para as mulheres, né, trazendo um pouco de informação sobre o mundo do empreendedorismo, encorajando e inspirando, né, essas mulheres a entrarem nesse universo e se se serem independentes, e, enfim, então, é, é, esse é um pouquinho da essência, né? essa a gente teve a oportunidade de ter a Genial com, conosco, então, essa é a segunda edição, estamos muito felizes com esse resultado. Maravilha. Vamos lá, então. É, vamos dar soma geral para quem está chegando agora ou ainda não te conhece direito, porque, então, conta um pouquinho da sua história para a gente, resumidamente, que são 50 anos de varejo, como você falou, mas você largou a faculdade de direito para ser vendedora de loja. Acho que você já tinha, assim, uma, uma ideia de que seu futuro ia longe aí no varejo, né? E como é que foi essa transformação para ver a, a dona da, da Lele Blanca, a fundadora da Lili Blanca, e chegar onde você chegou? Então, Denise, na realidade, não é que eu larguei a faculdade de Direito, eu era era, pessoa, era, assim, eu era de uma família, eu e minha mãe, de pais separados, e eu fui fazer faculdade de Direito por conta de um namorado que eu ia casar, eu não tinha a menor afinidade com Direito, mas como ele era diretor de uma empresa e tinha que estudar à noite, ele falou, para você não ficar sozinha, você não quer, eu sempre fui muito corajosa, você não quer fazer faculdade comigo, entrar na faculdade? E realmente eu entrei, estudei em três, estudei três meses que nem uma louca, mas ainda ia acontecer um desastre, eu perdi meu noivo na época, e continuei na faculdade, né? E aí eu estudava à noite, me transferi para a par da manhã, e eu e minha mãe tínhamos um orçamento muito apertado, muito apertado, era uma vida assim, bem controlada financeiramente. E um dia, eu sempre falo, como eu sempre gostei de estética, eu lembro desde pequena, mesmo eu não morando em casas bonitas ou casas, como é que eu vou dizer, de um padrão mais alto, eu já prestava muita atenção. E o um grande investimento da minha mãe, eu estudei em escola pública, mas num certo momento minha mãe, com um sacrifício muito grande, me pôs numa escola particular onde eu conheci... Um, um grupo de pessoas que tinha um poder aquisitivo 100 vezes maior que o meu. E fiquei, tinha minhas amigas, frequentava a casa delas, então eu lembro que nessa época eu já prestava muita atenção à casa, a tudo. Eu, prestava, eu gostava dessa estética. Enfim, fui fazer a faculdade e mesmo com muitos poucos recursos... Eu conseguia me vestir bem, eu comprava tecido em loja de tecidos, arrumava uma costureira barata. Me... E me perguntaram, eu ia nada a ver com os jardins, com Lorena, com os com nada, eu não frequentava aquele mundo. Falaram, você tem uma imagem tão interessante, eu era muito ruiva, cabelo longo, me vestia assim de um jeito transado, e me perguntaram se eu queria ir trabalhar numa loja na Lorena. Eu imedi eu nunca deixei de agarrar as oportunidades que a vida me deu, eu nunca pensei muito. Eu falei, olha, eu nunca vendi um alfinete, mas eu vou, e fui. E ali eu aprendi tudo em dois anos. Eu aprendi tudo, de vendedora, passei para gerente, tive que contratar a equipe, tive um patrão americano maravilhoso, uma pessoa com a mente aberta, que o dia que eu falei para ele que eu ia embora e que eu ia abrir meu próprio negócio, ele me deu a maior força, porque eu tinha muito pouco capital para abrir um negócio. Então foi assim, eu acho que uma das umas grandes lições, a minha vida eu nunca deixei de agarrar as oportunidades que a vida me deu, eu não pensei muito, eu falei, se eu gosto, eu vou, eu luto, eu consigo. E foi assim que eu entrei no ramo do varejo, aí... Abri minha primeira loja, a Snoop, que era uma multimarcas, que onde o berço da moda nessa época era o Rio de Janeiro. Então, eu ia buscar sempre o produto no Rio de Janeiro, não existiam pedidos, era tudo pronto, era outro mundo, era, era a ebulição da moda no Brasil, eu digo assim. E conheci, conheci os showrooms, a loja começou a fazer sucesso, super bem frequentada. Eu tive sorte, assim, de, como eu, na loja que eu trabalhei, eu consegui fazer um relacionamento e uma fidelização muito grande, porque eu era barrigão no balcão. Então, essas clientes foram todas atrás de mim e a loja cresceu. E aí, eu, o Shopping Guatemala, a Snoopy era uma referência de multimarca. Porque nessa época, ninguém, nenhuma marca tinha sua própria loja e foi o início, da onde estava o Renato com a Zup surgindo, Glória Coelho, Reinaldo Lourenço, eu sei a história de todo mundo, e fora os do Rio de Janeiro todos, Maria Bonita, e lá vai. E eu era uma referência, inclusive, para essas marcas, porque eu era meio laboratório, o está vendendo, o que, que vende mais? Porque todo mundo era meio amador, e não existia faculdade de moda no Brasil. A gente era, assim, autodidata, não existia internet, não existia dinheiro para ir para a Europa, a gente era duro. <risos> é verdade, era todo mundo, início de carreira, e era muito caro viajar para a Europa, era uma coisa para poucos. Hoje você tem uma série de facilidades, o mundo mudou muito, o acesso às coisas é muito maior. E aí eu fui foi indo, foi indo, o Shopping Guatemi fez um plano de expansão, e convidou a Snoopy, como ela era uma referência, para abrir. Não, nisso, momento, é tão grande, gente. Aí eu abri a estoque, que foi a primeira loja de saldo, vamos dizer, de sale, é, no Brasil, de marcas boas, de boa qualidade, por conta. E todas essas marcas que eu citei, fórum, já, já não tinham loja e sobrava estoque por conta que não tinha pedido, era só para onde entrega, e eu, como era idônea, todos me conheciam, eles começaram a me dar roupa em consignação. Então, eu, eu vendia na liquidação com desconto e vi que era um bom negócio, porque como eu tinha um grande desconto desse produto, eu pus o um markup menor, e eu conseguia, e no mês de julho, na liquidação, ter uma receita positiva, eu tinha um, um resultado positivo. Aí minha sócia, a Raíja, da Leliz, soube disso. Estudava numa case, trabalhava numa confecção também. Descobriu que sobrava saldo, ela fazia economia, levava o saldo para a faculdade vendia, e vendia. Aí ela soube, assim, ela também, uma pessoa que não ela era muito corajosa, ela nem me conhecia, me ligou e falou: olha. Eu sei que você está com ponto vazio, porque eu tinha mudado a loja de interesse e sobrou o ponto. E, a gente, e o aluguel era muito barato. Isso não no shopping, na rua, tá? E ela falou: Eu sei que você está com ponto vazio, você não quer abrir um negócio comigo? Eu falei, vem em casa para conversar, porque eu, eu não perdi as oportunidades, eu não perco até hoje. <risos> a pessoa me ligava falava assim, você montou. Vamos, vamos, né? É, aí a gente montou a estoque do cabidinho verde, que foi histórico, saiu em tudo que é revista, jornal, tinha fila, tinha pipoqueiro, sorveteiro, elas levavam cadeira de praia para ficar na fila. E ne, aí, nesse inteirinho, eu abri outra marca que chamava Workout, então, eu tinha estoque, a workout e a E o Iguatemi nos chamou para abrir Snoopy. E aí, meu marido, que era quem administrava a parte administrativa financeira, porque eu acho que tudo você não sabe fazer bem. Não sabe. Você nunca vai ver um estilista ser um grande economista, um administ... não não combina. Não combina. Dizem que, o, que a maior cabeça nesse sentido foi o Kenzo. O japonês que é falecido, aquela marca que fez sucesso mundial. Ele era um bom administrador e um bom criador. Eu, eu não acredito em pessoas que sabem fazer tudo, não acredito. Cada um tem um dom, né? É. E só aquela parte criativa, né? É, a parte criativa é, é, é muito diferente da parte racional dos números exatos, é muito diferente. E, e é difícil ter esse respeito de quem é administrativo, entender quando você tem uma sociedade. Por isso que a minha sociedade deu certo, porque a minha sócia era extremamente comercial, administrativa, tinha esse olhar, e, é, e eu era extremamente varejo, loja, estilo, e, e loja, VM, que eu adoro, eu adoro os homens xandais, adoro. Então, abrimos a. a, a tinha aquele ponto, aí meu marido falou, olha, abri mais uma marca, porque a Raíja não era minha sócia na Workout, não era minha sócia na Snoopy, era na Stock, ele falou, vamos abrir um negócio com a Raíja, que a gente estava se dando muito bem com ela, ela era um trator para trabalhar, uma guerreira, ela era 12 anos mais jovem que eu, mas eu aprendi muito com ela, aliás, aprendo até hoje, eu acho que também quem diz que sabe tudo não sabe, a gente até 100 anos vai aprendendo, e nisso... Aí, o, o, a gente queria abrir a loja de saldo. O Gerençati falou que loja de saldo no Iguatemi, vocês estão loucas. E a gente ia aquele ponto que era muito fácil de pagar. Enquanto estava construindo a expansão do Iguatemi, você pagava por mês. Então, era uma coisa acessível de comprar. E a gente não queria devolver o ponto. Aí, o meu marido falou, você não consegue inventar uma coisa nova? Eu consigo, eu consigo. <risos> Inventar moda comigo mesmo então, Não, porque eu comecei a perceber Por exemplo, a gente comprava As lojas eram multimarcas Tinham poucas marcas E essas marcas já tinha Glória Coelho, Marcas Maria Bonita Então, eles tinham lucro no atacado E tinham lucro no varejo Eles, tinham lucro, eles vendiam o atacado Então, aí eles já tinham um resultado positivo Aí eles mesmos jogavam nas lojas próprias também e tinham um outro resultado. Falei, bom, se eu comprar o tecido e fabricar, eu vou conseguir vender mais barato e vou ter um resultado positivo. Por que não abrir uma marca onde a gente faz a nossa própria roupa? Joga direto da fábrica para o consumidor sem ter dois repasses de resultado positivo. E aí a gente abriu a Lelice. E aí no dia da inauguração eu não fui, achei a loja horrorosa, achei a roupa horrível, eu acho que eu estava muito cansada, não fui. Eu lembro que o era seis horas da inauguração toda do Guatemi, com pompas e circunstâncias, eu com a vassoura varrendo obra, meu marido chegou e falou, Traud, vai para casa tomar banho, vai chegar todo mundo convidado, era um evento em São Paulo, né? Oi Iguatemi. Aí eu fui para casa não voltei. Chorava, falei, quebrei a Raí, já quebrei o Antônio Carlos, quebrei todo mundo, está tudo horroroso. Eu fui, juro. A hora que Mas tirou. Você não pra gostou pra das você... roupas do, jeito, do resultado das roupas ou a loja que você não gostou? Não gostei de nada. E depois não, você mudou de tudo? O que você fez? Não, na hora que abri, que todas as lojas novas, porque tinha. Um... Era um acontecimento, então vieram. Veio Richards, veio. De, veio na época eram marcas maravilhosas Alarmod que era uma referência em decoração maravilhosa quando todo mundo tirou o papel e eu vi a loja achei a, a nossa horrível acho que eu tava ah. muito cansada insegura porque eu fiz a raiz continuava uh, cuidando da estoque e eu nesse povo tava fazendo ali sozinha sacola etiqueta roupa tudo Acho que eu fiquei tão cansada, porque a gente varou 24 horas sem dormir, que eu, eu achei tudo medonho, eu fiquei numa insegurança, mas eu achei tudo horrível. E para casa, <risos> meu marido chegou <risos> e falou... Eu eu também Oi, Carolina. Às vezes, a gente acaba sendo muito autocrítica, né? E aí, quando você olha ao seu redor, você tá, tá focada no, no seu, quando você olha ao seu redor, você coisas diferentes, aí você acaba se diminuindo inconscientemente, né? Não, não é que eu me diminui, eu me pus no chão, achei horrível. Não <risos> eu fui em inauguração. No dia seguinte, meu marido chegou em casa e falou, imagina, atrás eu falei, é medonha, roupa é medonha, loja é medonha, arquitetura é medonha. Pus o óculos escuro do meu olho no abrido, eu chorei até três horas da manhã, acho que me deu uma descompensação. E pus o óculos e fui para o shopping, entrei na loja. Aí as pessoas passavam e falavam, que loja é essa, a Leliz? Porque o que era a Leliz? Ninguém sabia o que era a Leliz. Começou a entrar um, outra, outra, outra, outra, outra, outra. A loja começou a fazer sucesso, a gente começou a ganhar... Acho que dois ou três anos a gente ganhou a loja que mais vendia por metro quadrado, que tinha 46 metros quadrados a loja. Sábado você tinha que fechar a porta. Era outro Brasil, outro consumo, era tudo diferente. E aí foi. Foi. E aí a Lelis foi crescendo, foi um case lindo na minha vida. Eu, até hoje, olha a Lelis, fala, é minha filhinha. E foi linda a história. E tive uma sociedade de 25 anos com a minha sócia, um casamento. Só terminou porque realmente ela faleceu muito jovem, com 49 anos. Ela teve um câncer fulminante e um ano ela se foi. Logo depois disso que a gente acabou vendendo a empresa. Mas foi difícil, essa fase foi muito difícil. E eu fiquei Legal. viúva também. Olha as perrengues, por isso que eu digo, não é tudo mar de rosa. Uhum. Era 30, eu, e Antônio Carlos, ele administrando financeiramente tudo, então ela era do comercial. Ela era a mulher dos pedidos, do planejamento. Eu era a mulher do estilo e meu marido cuidando de toda a parte administrativa financeira. Meu marido morre de um dia para o outro aos 42 anos. Deixa duas viúvas, porque a raíja ela era desconfiada de tudo na vida, mas meu marido ela deixava assim, acho que o um filho no colo dele, para dar. Assim. E aí, então, foram momentos muito complicados porque eu tinha dois filhos, 11 e 13 anos, meu marido sempre cuidou, eu nunca fui ver quanto, se eu tinha um real, dois reais ou três reais, eu não sabia nada, porque eu era tão focada, eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, que a parte financeira propriamente dita, tendo a genial investimentos, que é ótimo para quem é como eu, por exemplo, eu não sou muito de números, eu não sou essa mulher, então eu tive meu marido, depois eu tive a Raíja, e depois eu aprendi também, óbvio. Eu tive que aprender, porque eu fiquei sozinha. Então foram momentos muito difíceis, mas graças a Deus o tempo supera muito as coisas. E foi uma história linda, e essa sociedade, minha sócia casou mais de uma vez, e eu sempre conto que eu acho uma graça isso, um pouquinho antes dela falecer, ela me ligou à noite, desculpe, gente, eu tô com resto de tosse, que eu tô tomando até antibiótico. E ela falou, te... era 11 horas da noite, tô te ligando para te dar os parabéns. Falei, por que, Raiz? Estamos fazendo bodas de prata, estamos 25 anos juntos, você foi o meu único casamento que deu certo. <risos> é, é muito difícil uma sociedade assim, então, claro que você tem discordâncias, mas tinha muito respeito, muito respeito. E o respeito é... Assim, o fator primordial para o negócio ir bem. Mesmo eu se não for o seu sócio, for o seu CEO, quem você sentar nessa cadeira, que você sentar e dessa missão, tem que haver um respeito muito grande. Aí as coisas andam juntas, né? Todos os dois com a mesma meta. Mas não sei calma. se eu consegui resumir, se eu falei demais. Não, foi ótimo, foi ótimo, foi maravilhoso. de ouvir. A minha curiosidade é a seguinte, quando você vendeu você já tinha em mente que você ia abrir novos negócios? Você falou, vou vender, fecho esse capítulo, vou abrir outro e outro e outro, outro e vou empreender para o resto da vida? De jeito nenhum. Porque surgiu essa oportunidade. É, eu, eu não sei se hoje, se eu tivesse o meu filho Bento, que é meu sócio, meu outro filho é, é de teatro, é diretor de teatro, não tem nada a ver. O Bento é um, é um cara, assim de empreender, é um empreendedor, que, mas nunca imaginei no varejo. Meu filho fez economia e tinha um fundo, e esse fundo estava indo muito bem, tanto o pessoal da Genial deve conhecer a Perfim, hoje o Perfim é um fundo grande. E eu nunca eles se interessaram pelo varejo, nunca, não, nem demonstraram na adolescência qualquer interesse. E um dia esse menino, o menino não era mais menino, tinha um fundo, estava indo super bem. Desde 15 anos ele falou que queria mercado financeiro. Vira para mim e fala: vou vender minha parte, cai dura no show. Eu falei, como assim? Está indo tão bem. Ele falou, mãe, não sou feliz. Eu quero empreender. Varejo. Eu falei, como? Varejo. Porque quando eu vendi, eu falei, quer saber? Eu vou ter uma experiência de morar fora do Brasil. Eu quero ser assim, morar uns quatro meses na França, colocar um estúdiozinho, pegar metrô, aprender bem francês, sabe? Assim, eu tinha essa esse sonho, era um sonho. Adoro andar na ia ver moda, ver museu, ver tudo que eu gosto. Quando a lingerie, sabe a lingerie de biquíni, de calcinhas a Paula Barcelos e o Jonas me chamaram e perguntaram se eu queria ser sócia do negócio. E eu iria ter 25% da empresa. E eu teria dois anos para ver se eu me adaptava aquilo E eu fiquei oito meses. E falei, não é. Eu preciso ter paixão pelo que eu faço. Eu detestei isso que tinha calcinha gente, coisa chata. Por <risos> <risos> <Chata. risos> que, que é chata? chato? Chato. É peito grande, peito pequeno, peito que vem para o lado, aos que faz assim, bojo assim. É muito chato. Tem que chamar aquilo. Tem peça de sutiã, gente, que tem 32 itens. No sutiã. No um sutiã? que o isso sutiã, a fivela daqui, a, o lacinho... Da, não tem sutiã que tem lacinho? O regulador, o negocinho aqui, a rendinha que vai aqui, o forro do bojo o bojo assim, o elástico de trás, o você não sei o quê, porque tem toda uma tecnologia em sutiã hoje. Não, não é só assim... mais reclama do preço do sutiã, então, depois não, dessa explicação não... toda. Não reclama daquele triângulo, sabe? O triângulozinho, só o um paninho. Esse é Gente, sutiã é chateiro porque existem problemas enormes de pessoas que precisam de sutiãs adequados mesmo, pessoas que têm o busto grande, que não tiraram, ou... porque tem pessoas que são obrigadas até por uma questão de peso e tudo, mas existe uma tecnologia, é um respeito que eu tenho hoje por quem faz sutiã, que vocês não têm noção, é muito chato. Aí e o Bento estava junto nessa sociedade, o Bento ia fazer parte da parte administrativa também, aí eu falei, Bento, eu não sou feliz com isso, não é o que eu levanto às duas horas da manhã e vou para a loja feliz, eu acho chato, é chato. Aí a gente falou, olha, infelizmente a gente vai voltar atrás, mas eu tinha esse direito, não é que eu desapontei, era um combinado. Aí ele falou, mãe, vamos abrir nosso negócio. Eu falei, oi? Ele falou, vamos abrir. Eu falei, mas então, eu ia viajar. Eu falei, não, mãe, vamos abrir. O que a gente pode fazer? Eu falei, vamos pensar. Eu falei, deixa eu pensar, deixa eu fazer uma pesquisa de mercado. Aí viajei, fui para os Estados Unidos, fiquei em Nova York, assim, numa imersão, olhando, porque tinha que ser alguma coisa que eu tivesse uma experiência, uma bagagem, mas também não queria só uma marca de roupa, eu falei, roupa não, pelo amor de Deus, foram sei quantos anos de roupa, pode ter um pouco de roupa, tanto que quando a gente abriu a SU, era 80% gifts, casa, decoração e 20% de moda, mas só roupa assim, causa de elástico, conforto, cartas, camisões. E foi eu falei, aí fui para fui a Ásia, que eu vou há mais de 20 e poucos anos para lá, fui para a Índia, fui para a China, olhei tudo que podia acontecer, fiz pesquisa, chamamos uma agência, e, e aí surgiu o assunto, estudamos bastante, ficamos um ano nesse estudo, nessa análise, o JK deu uma oportunidade, nos deu um espaço lá e abrimos a loja e foi uma surpresa, foi uma grande surpresa, porque a gente, além do quê, a gente ainda estava naqueles anos, faz oito anos, oito anos nós estamos em 2021, Isso. foi o final do grande consumo, lembra? Que depois a gente teve uma crise em 14, não foi? Uhum. Começou? E foi um boom a loja. A loja abriu em novembro. Foi um boom novembro e dezembro. Pegou todo mundo de calça curta. A gente não tinha ainda uma estrutura para aguentar, mas foi ótimo, foi maravilhoso. E ele é a estratégia do crescimento, porque ele tem 30 e poucos anos 38 anos. E eu ainda faço toda a curadoria da empresa, viajo. Quer dizer, estou sem viajar, está complicado, porque. Na parte de roupa, não. A gente fabrica a maior parte no Brasil. Mas a parte toda de gift, casa, é praticamente... 98% é tudo importado. Porque eu não consigo preço no Brasil. Eu não consigo. O Brasil é tudo muito complicado. As coisas estão muito caras, os impostos, vocês sabem, né? Sim. Então, teve ano, ano de 2000. E 19, foi o último ano da pandemia, né? Já tô eu fui cinco vezes para a China. Eu amo fazer essa curadoria. Amo. Vocês vissem os perrengues, os lugares que eu vou, vocês nem imaginam. Eu adoro. O Traude, e agora, depois de tanto tempo assim? É, como uma mulher de negócios, bem-sucedida, você. como é que é você com a sua grana? Você administra, você também pede ajuda para alguém, você gosta de estudar investimentos, como é que é você com o seu dinheiro que você constrói para agora, para a sua vida particular? Então, Denise, eu, preciso ser, eu sou muito verdadeira mesmo, eu falei até para a Nicole que eu sou uma pessoa muito de verdade, eu já te falei, eu não sou uma mulher de dinheiro, eu, eu tenho um filho que fez economia e tinha um fundo. Ah, ele tomava conta da sua grana? Ele toma. Ah, é? ele toma. É verdade, eu não sou. Eu sempre precisaria, por exemplo, se eu não conhecesse ninguém, eu não tivesse um filho, ou não tivesse tido um, uma sócia, ou um marido que me ajudasse. Minha cabeça é totalmente voltada porque eu sei fazer. Eu teria que recorrer a um fundo, como... Conheço várias pessoas que elas não sabem mexer com o seu próprio patrimônio, nem que seja pequeno, que você tem um, um, uma poupancinha. Você tem que pedir ajuda para alguém. Hoje o mundo é outro. Não é pôr no banco, na poupança. Você precisa de ajuda de profissionais. Existem fundos incríveis. Por exemplo, a gente está falando da Genial. Então, essas pessoas têm recursos para te ajudar. Eu não sei mexer com dinheiro. Eu, eu sei mexer na hora de fazer conta para a empresa. Eu sei mexer se o produto é caro ou barato. Eu sei mexer no markup. Eu sei quais são os impostos, isso eu tenho obrigação. Mas eu, eu falar assim, isso é bom negócio, às vezes eu tenho uns feelings, assim, de repente compro um apartamento que ele valorizou, porque eu devo ter um olhar assim, para as coisas que talvez valorizem. Eu não sou essa pessoa, Denise, eu precisaria a vida inteira realmente de uma ajuda de uma pessoa capacitada. É, não, mas isso é, é super normal, a gente realmente não foi, não teve muito esse estímulo, a gente brasileiro, nós, homens e mulheres brasileiros, a gente não teve esse estímulo da educação financeira, e as mulheres, principalmente, também não, não tiveram. É uma coisa que a gente está correndo atrás. Bem, você já correu atrás a vida inteira como uma mulher de negócios bem-sucedida. Isso é maravilhoso, já aprendeu um monte de outras coisas, já não sei mais com um monte de outras uma, coisas. Uma coisa interessante, eu, eu fui conselheira das lojas Marisa durante dois, dois anos e meio. E eu sentava naquela mesa... A Marisa é uma empresa grande, né? Ela abriu capital, eu sei tudo, milhão, milhões. Eu sentava com aquele povo e mal se falava do que eu sei fazer. Era muita parte... Eles falavam termos em inglês que eu anotava tudo num caderno. Porque a parte financeira hoje desses... É tudo termos técnicos em inglês, certo? E eu acho que hoje a mulher tem sim que saber. Porque o mundo não é pôr o dinheiro na caderneta de poupança, Não é deixar o dinheiro no banco. Tem sim, o mundo mudou muito nesse sentido. Eu escrevia tudo na caderneta, Denise, chegar à noite e falava Bento, pelo amor de Deus, o que, que quer dizer isso aqui? Eu só sabia o que, que era break-even point. Entendeu? Ah, que okay. break-even é né, de ficar ali no. É, é então eu fui aprendendo. E hoje existem muitos livros para as mulheres. Ontem mesmo eu recebi um livro. De mulheres para empreenderem e cuidarem do seu patrimônio, não importa que seja 5 mil reais que ela tem guardadinho, eu não estou dizendo do volume, mas tem maneiras de você otimizar seu dinheiro, seu patrimônio. Sim. Mas é, é, durante a minha jornada, eu não tinha nem tempo de pensar nisso. E, eu, e como você falou aqui, aqui na Genial, claro, a gente tem. É, além de ter uma, um leque muito amplo de investimentos, a gente tem as pessoas que ajudam, quem quer investir. E aqui no canal mesmo, a gente tem uma programação grande de educação financeira, então quem estiver nos assistindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações, que a gente tem essa parceria aqui com a Zeferino, mas a gente tem outros programas bem interessantes aqui no canal também. O Carol, eu estava pensando a gente passar já para as perguntas mais ligadas a estilo de vida, o que você acha? Sim, vamos sim, estou curiosa para saber. As respostas ah, do com relação... Eu falo mais que a boca, se você <risos> <risos> Mas está ótimo. Olha só, você acredita, Claudio, que o seu estilo pessoal impacta nos resultados do seu negócio? Eu acredito que impacta, muito. Você não deixa de ser uma representante por exemplo, eu comecei a entrar no Instagram por brincadeira, eu não sou, não ganho dinheiro com o Instagram, nada disso. E eu tenho um engajamento muito grande no Instagram, é, nem é um número absurdo de seguidores, eu acho que eu tenho 37 mil, porque às vezes eu fico três semanas sem postar no feed, eu só ponho, adoro stories, adoro compartilhar. Ontem eu fui naquele Gucci Space, naquela casa antiga, casarão, que aliás foi uma experiência antiga, você não tem noção. As pessoas me escrevem, Traud, muito obrigada, por ser... porque é só para convidados, então as pessoas não têm acesso àquilo. Sim. Então, eu vejo, elas me perguntam tudo. Tudo. Então, elas querem, de onde é isso, da onde é aquilo, e eu represento de uma certa forma. Eu sou... Eu não digo lá, vamos dizer, em Recife, se eu tenho uma loja, talvez só a antiga guarda. Assim, a antiga guarda que saiba quem é a traude. Porque eu tenho 75 anos praticamente, faltam 15 dias. Então, mas... Até perante a minha equipe. Eu nunca vou desarrumada para o escritório, nunca vou sem estar maquiada, jamais. Eu adoro, eu tenho autoestima, eu me arrumo. Eu nunca vou desarrumada. Eu fico impressionado com essa meninada hoje, que pô, o moletom tem, vai trabalhar, parece que acordou. Assim, não falo nada porque hoje não pode falar, porque aí é bullying, então não pode falar. Eu adoraria todo mundo lindo, bem vestido, arrumado, não importa, não é ricamente, mas eu acho que impacta demais. Eu acho que você representa a sua empresa. Uhum. eu então, acho com, que tá imagem, né? com, com sua imagem pessoal você passa uma mensagem né de, ah, de quem que você é, como você se comporta qual é o seu lifestyle então Demais. isso é muito importante né principalmente com todas essas mídias e o acesso que as pessoas têm a você se sai alguma matéria sobre você alguma coisa ela vai no Google ela sabe a sua vida né qualquer tudo Hoje, não é assim eu falo quem é pera um pouco eu vou no Google a qual é a, a, a fortuna do Cristiano Ronaldo? Momento, vou no Google. Ô, <risos> <risos> Traud, qual que é o estilo de sapato que você usa mais no dia a dia? Ó, oh, eu tô com um aqui, ó. Ah, que, lindo. que lindo! Não, mas esse sapato aqui, juro por Deus, ele é super confortável, porque eu gosto de salto, eu sou uma mulher de sapato baixo. Hoje a vida até requer, quando você vai andar muito, quando você. Hoje, por exemplo, de manhã cedo, a gente vai mudar de escritório, tá indo para um escritório incrível, vou encontrar com a arquiteta, eu vou com flete, você tem que subir escada, descer escada. Mas eu vou trabalhar muito de salto. Isso aqui é uma delícia. É, é esse de é verdade. E tem isso aqui, que, que é aquele salto, que o outro salto fininho, eu acho que é para você sair à noite e ficar com uma perna linda. Porque você em qualquer buraquinho de calçado em São Paulo, você vai e o sapato fica, entendeu? Então, são para ocasiões especiais, onde você quer tá estar Eu, Por exemplo, Scarpã, para mim, não tem nada mais chique que scarpã. E eu estava olhando o site da Seferino e eu acho, eu adoro cobra, né? Pele de cobra. Eu acho que é, mas mesmo Scarpã com belo couro. Aliás, eu estava observando o sapato de vocês, é muito bem feito. Ele é extremamente handmade, né? Sim, ele é feito, feito. ele é feito à mão e a gente tem todo esse cuidado. A gente tem sapatos que eles demoram dois dias para eles ficarem prontos um sapato. É, isso então, sei todo esse cuidado, né, os materiais, o design exclusivo do nosso uh, diretor criativo, o Cristiano Rodrigues, então é tudo muito bem pensado, e principalmente o conforto, né, isso que, é que você... Esse que... aqui é impressionante, gente. É. Como ele não... Eu, bico fino, eu amo o bico fino, eu tenho, adoro, mas é um sapato que é para ocasião social, você vai a um coquetel, você vai a uma festa, você vai ao um jantar, agora, assim, você está bem arrumada, elegante, isso aqui não tem tá igual. Porque o teu Sim. dedo, inclusive, fica assim, porque o do bico fino ela perde um pouquinho. Mas mulher não tem que sentir nem frio, nem calor, nem sapato apertado. Mulher tem que. <risos> Outra, Aldi. Você sabe. Você falou... uma... Não, uma curiosidade, quando abri a Zeferina, eu fui convidada para a inauguração e fui. Ai, que e você bacana. ganhava um pé em casa do, do sapato. E você ia de presente buscar o outro para formar teu parque. Ah, sabia é dessa curiosidade. Não, sabia? não Foi incrível, você não tem noção. Foi linda a inauguração da Zefenino linda. Que bacana. Foi incrível. Eu não sei nem quantos anos faz. Acho que deve fazer uns... 13, 14 anos. Mas... Foi antes, é, Oxi, é. antes de eu sair porque Mesmo depois que eu vendi a Lelize, eu ainda fiquei três anos na direção que eles me pediram. Uhum. Só que, como tinha aberto capital no mercado, no, no, na Bolsa de Valores, eu comecei a trabalhar mais do que eu trabalhava antes, porque eu fiquei tão preocupada com o investidor americano. Eu comecei a trabalhar sábado e domingo. Até que meu filho falou, mãe, corta o cordão, pelo amor de Deus. porque eu chegava em casa, chorava, não de problema era de exaustão, uhum. entendeu? Eu tinha que... Mas eu tinha um medo que não era... Quando não é seu, parece que você tem que trabalhar mais, né? Porque é uma responsabilidade, se você é seu, você vai pagar um preço, mas quando não é mais seu, ainda mais com capital aberto, meu Deus, trabalhei três anos muito, mas sempre amando o que eu faço, sempre. Falando nisso, de trabalhar muito, você comentou que daqui a é 15 dias você faz 75 anos, o que é incrível, porque eu acho maravilhoso que você segura esse look maravilhoso dessa franja, que tá linda. Eu... <risos> Às vezes eu tento tirar a tênis, todo mundo fala, foi é a franja que não é você, porque eu usei franja a vida inteira. Falei, gente, tô velha pra franja. Não, uma pica de franja. e tá bom. Uhum. Tá maravilhosa. Mas aqui, você pensa em trabalhar para sempre? Essa é a tua ideia? Porque está aí com esse plano e vai para lá e muda de escritório e abre loja e faz isso, faz aquilo e muda. aí. e estava comentando que acabou de mudar o nome da, da empresa, de vocês, de você e do Bento, né? para a OAS, porque a ideia é ampliar ainda mais. Você, tipo, vai... Tem plano de parar ou vai para sempre? Nunca. Nunca. Eu só vou parar o dia que... Of, eu... eu... Eu fui muito privilegiada com a saúde na minha vida. Eu nunca tive problema de saúde. Apêndice, garganta, sabe? Amida, aquelas coisas antigamente. Me mantém viva isso. Me mantém. Eu, eu convivo com muita gente jovem. Eu sou cercada. Então, eu, eu sei porque, como essas pessoas do Instagram me escrevem, eu percebo que muita mulher acha que chegou aos 60 anos e a vida meio. Sabe? Ficou monótona, chata ou que não tem lugar no mercado, tem sim. Tem lugar no mercado. Pode não ter em certos business, mas ela, se ela procurar um negócio, tem juro. É só ser focada, amar o que você faz, porque aí você não tem dia nem hora. Eu trabalho, nós trabalhamos no, no último feriado foi segunda-feira, né? Trabalhou dia inteiro com o time. Feliz. Quando você gosta, você, claro, para mim eu tenho o filho pequeno mais Denise. Uhum. Quando eu tinha filhos de adolescentes, é um problema, porque aí é um sacrifício que você tem que fazer, você tem que ir. Mas eu não tenho mais filho pequeno, então uma mulher de 60 anos, ela tem meio a vida familiar resolvida. Então ela pode se dedicar mais, ela não tem dia nem hora. E eu acho que isso mantém as pessoas vivas, sabe? O mundo está girando muito rápido, a tecnologia está aí. Você tem que. Se... Eu, eu, eu quero saber que música que o jovem escuta, quem é o. Eu, eu, eu tô louca pelo Justin Bieber, a mulher dele atualmente. Eu acompanho os dois. Eu adoro. Ah, eu adoro também, Sou Gente, a Harley e o Justin é minha paixão atualmente. Aí se eu falo com uma amiga, amiga da minha da Mendalha, fala, quem? Eu falo, Justin, você conhece a mulher do Justin Bieber? Como você não conhece a mulher do Justin Bieber? Porque eu acho que isso te mantém, inclusive, que o jovem gosta de conviver com você. Não fica aquela mulher por fora do mundo. Você entendeu? Eu acho que as pessoas curtem a tua companhia quando você está por dentro. Claro que eu não sei tudo que o jovem vive. Eu nunca frequento mais lugares, não vou numa balada que faz fila na porta, porque antigamente era boate, era chique, você sentava na mesa e um garçom, hoje é balada que paga para entrar, não é assim? <risos> Mas até alguns anos atrás, eu viajava com um time muito grande, assim duas, três viagens de pesquisa, Todo lugar eu pedia para a meninada me levar numa balada. Eu ia, Londres, Paris, que eu queria ver o que as pessoas estão vestindo. Hum. Porque isso é importante, é prestar atenção no Sim. comportamento. Seja se você se dedica à culinária, o que, que as pessoas estão gostando? Elas estão mais veganas, as pessoas estão mais naturais, querem mais comidas mais naturais. Então, eu preciso saber também. É isso é muito bacana o que você está dizendo, né? De que você fala muito desde que você começou quando você ainda era muito jovem, você sempre é, buscou referências, né? Você sempre observou o que estava acontecendo ao seu redor, né? Você sempre se inspirou com o que estava acontecendo ao seu redor. E acho que também é um pouco do que a gente quer trazer aqui, né, Denise? Trazer essas histórias inspiradoras para inspirar outras mulheres. Então, a gente ter esse compartilhamento, né, de, de informações, de ideias, de experiências, é, é daí que surgem, talvez, outras ideias, né? Pessoas que se inspirem com a sua história e que é, se então, é, mais empoderadas e inspiradas em construir e escrever a história delas. né? Então, muito obrigada pelo... Imagina, Por gente, vocês nem me perguntaram, eu falo demais, porque eu sou empolgada com a vida. Não, mas a gente está adorando, né, Denise? <risos> é muito incrível. Muito obrigada, foi um prazer. Coisas, tantos anos de tanto sucesso. Parabéns, eu aqui, o Suquérrimo, com meus sapatinhos referindo, Gente, muito obrigada, foi um prazer. Não sei se eu fui muito prolixa, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Mas agradeço muito o convite, foi um privilégio. Muito obrigada. Sua história é uma inspiração. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Obrigado. Super, obrigada, Traud. Eu li uma entrevista sua, que você dizia que gostaria de ser um modelo, né? uma inspiração para mulheres acima de 50 anos. Eu tenho 51 anos e eu te falo que você é uma inspiração para mim. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu? Você é uma gatinha ainda, é. É. Você é uma gatinha, tá? assim na, na flor da idade. Eu, eu linda essa idade, eu curti muito. E então, a Carol eu... nem nasceu ainda, então. Por favor, gente, muito obrigada. Viu? Um beijo para... Um beijo, eles, gente. Ficar... Olha, então, olha, quem ainda não for cliente da Genial, esse QR Code que está aqui na sua tela, muitíssimo obrigada. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, suas amigas que querem ouvir histórias de mulheres muito empoderadas e muito maravilhosas. Um beijo. Tchau. Tchau. Bem, tchau, bem. tchau.